notícias bombásticas que vão acabar com o resto do seu dia quer saber do que eu tô falando assista esse vídeo até o final já senta o dedo no botão de like aqui abaixo e vem comigo olha eu vou falar para vocês viu uma coisa que eu acho impressionante é que os aplicativos cada ano que se passa eles se mostram menos preocupados com a gente né que é praticamente a ferramenta principal para mover a plataforma nós motoristas somos praticamente descartáveis para eles tanto que a primeira notícia que eu quero passar para você é que a uber lançou uma nova categoria chamada uber promo ou seja uma cópia daquele tal de 99 polpa que eu falei aqui no canal. Uber Promo, ela tem início das suas operações lá no Rio de Janeiro. Na qual ela promete que você vai ganhar menos e eles também vão ganhar menos. Conforme esse print que eu estou colocando aqui do lado. O impressionante é que eles têm a cara de pau de falar isso. Que eles vão ganhar menos, você também vai ganhar menos, mas você não vai ficar parado. É o que importa que tenha movimento na plataforma, na verdade esse Uber Promo e o 99 Polpa é uma forma de poder concorrer com a tal Jean Driver que está crescendo bastante aqui no nosso país, devido às tarifas mais baixas da possibilidade do passageiro poder escolher o valor da corrida, e geralmente eles colocam o valor sempre lá embaixo, e ainda tem um motorista que aceita fazer esse tipo de corrida e para não perder o mercado para esses dois aplicativos que lançou uma praticamente uma forma diferente de cobrar a tarifa do passageiro a uber resolveu também imitar eles e reduzir mais ainda as tarifas que hoje estão no mercado então meu amigo se você do rio de janeiro resolver fazer esse uber promo 99 Polpa e ir trabalhando pela em driver Cada dia mais o mercado vai diminuir o valor das tarifas para os passageiros, porque eles estão vendo que os motoristas estão aceitando fazer, e logo mais não vai ter mais condição nenhuma de poder continuar trabalhando como motorista de aplicativo. Já é difícil com a tarifa atual, agora imagina se eles resolverem implantar em todas as categorias um valor mais baixo, e pronto, acabou ser motorista de aplicativo. Então já adianto, não faça. Todos os outros youtubers que falam sobre o nicho de Uber aí no YouTube, eles estão falando para não fazer, estão espalhando vídeo para todos os lugares. Então, meu amigo, não faça esse tal de Uber Promo 99 Poupa e deixa esse tal de Driver de lado, beleza? Segunda notícia para acabar... <risos> Uber resolve também imitar a 99, olha que impressionante, a Uber agora está imitando a 99, geralmente a 99 que imitava todos os recursos que a Uber inventava, agora a Uber perdendo o mercado para a 99, resolveu começar a imitar eles também, e agora a Uber resolveu colocar o Uber Táxi, na qual taxistas poderão se cadastrar no aplicativo rodar com o valor vigente que tem ali no seu próprio taxímetro e pagar uma pequena taxa de tecnologia para uber o que eu particularmente acho que não vai mudar muita coisa porque o que o passageiro quer ele quer coisa barata que nem driver 99 popa uber Pro, eles querem pagar menos então se eles abrem o aplicativo lá ver táxi por 30 reais uber x por 15 Uber Promo por R$ 9,00 eles vão no R$ 9,00 então eu particularmente acho que adicionar os taxistas na plataforma não vai fazer diferença nenhuma tanto que tem o 99 táxi e você não deixa de fazer corrida no 99 certo agora para acabar de vez a terceira notícia é que no Brasil vai lançar a nota de 200 reais. Olha só quanta notícia boa, né? Que chegou nesse mês aí de julho para agosto. Agora teremos a nota de 200 reais. Imagina só a situação da corrida finalizar em 5,50 e o passageiro falar Moço, tem troco para 200? <risos> Olha, realmente, eu não sei aonde vai parar esse trabalho de motorista de aplicativo. Cada dia mais as tarifas estão congeladas e diminuindo, tá que nem gelo, Tá cada vez mais diminuindo o tamanho de acordo com o tempo. A manutenção, gasolina, é, aquisição de carros novos, tudo está aumentando o valor, menos as tarifas dos motoristas de aplicativo. É impressionante. Eu realmente estou muito preocupado como vai ser o futuro dos aplicativos, mas torço para que apareça uma grande notícia, apareça uma pessoa que consiga resolver todos esses problemas e a gente possa ter alguém que nos represente. Ou que pelo menos a nossa categoria se una mais. Porque se você deixar de fazer o Uber Promo, o 99 Pope Drive, eles vão deixar esse negócio de lado e vão permanecer com as tarifas. Agora, se os motoristas se sujeitarem a fazer essa nova categoria, logo mais eles vão colocar em todos os horários e vai acabar virando uma merda mesmo. E aí, gostou dessas notícias?